Pessoal, recebemos aí da Zium o nosso WeBuild Lab e a gente vai fazer um pequeno unboxing para vocês verem o conteúdo da nossa caixa. Ele vem assim, nesse pequeno case de isopor, EPO, tá? ele parece uma pasta, duas travinhas laterais, certo? Nós iremos abrir agora, só puxar aqui da lateral, certo? Na outra também e nós iremos ver o conteúdo da nossa caixa um guia de início rápido algumas instruções para o uso do nosso WeBioLab começando aqui pelo tripézinho que vem com uma trava material bem durável, metal o nosso WeBioLab muito bem acabado, compacto, leve, fofozinho, um plate quick release que é duplo, tá? Porque duplo? Porque essa parte aqui ela se encaixa é um padrão manfroto, tá? Com aquela reguinha aqui na lateral e também tem aqui mais um quick release, soltando esse parafusinho da lateral, apertando esse botãozinho você tem então um Quick Release de duas partes, colocando aqui de novo, é só apertar de novo o botãozinho, está preso, isso facilita para quando você colocar a sua câmera e precisar trocar de cartão de memória ou bateria, certo? Temos também aqui o parafusinho e o suporte para lente, quando você tiver uma lente um pouquinho grande, certo? Temos as baterias, estão lacradinhas. Temos o carregador, conexãozinha também USB, temos também os cabos dentro desse casezinho bacana, todos os cabos de conexão, um outro plate, só que esse daqui é para aquelas lentes um pouco maiores, um pouco mais gordinhas, isso daqui faz com que a sua câmera fique um pouquinho mais afastada desse plate, ela vai ficar um pouquinho mais alta, fazendo com que sua câmera não fique com aquela inclinação para cima, certo? Então, ele dá uma altura um pouquinho maior no plate quick release. É isso aí que vem na caixa do nosso WeBuild Lab.